um tema agora muito bacana, e como eu dei spoiler no ano passado, foi o tema que colocou a construção a seco na moda, no top, naquele top 10. Foi o que fez o steel frame e o drywall bombar. O que que todo mundo fala quando escuta drywall steel frame? Gasta bem menos material, né? Então, hoje no especial do aquecimento do steel frame sem mistérios, turma 2.0, você tá ligado, né? A gente vai estar tá falando sobre perda. Perda, reciclagem e e sobre por que, que o nosso sistema é tão sustentável. Então, para você que é montador, que é agisseiro, que é projetista, que é engenheiro, que é investidor, quer trabalhar com steel frame, preste atenção nessa aula. Se você não viu as outras, esse é o momento. Vai lá e corre, porque eu só tô dando aqui ó, dica pauleira para você saber tudo. O básico do básico do básico, tá? Então, vamos lá falando para esse tema. Todo mundo se interessa e todo mundo grava e já tem aqui, ó. Mas também não sabe explicar muito bem, não. Você vai ser aquele diferenciado que sabe explicar e com isso vai fechar muitos negócios e lucrar bastante, fechou? Então vamos lá. A aula passada a gente conversou sobre a sustentabilidade e a água, lembra disso? Hoje a gente vai estar falando sobre a outra face, sobre o lixo. E como que a gente pode evitar também e racionalizar as nossas obras.